Olá pessoal, agora estamos de volta para mais um vídeo. Ora como nós tínhamos dito no vídeo anterior do Baby Metal, Sim. no Karate, que íamos uh, reagir uh, à banda Kami Band, que Sim. fizeram um tributo ao nosso guitarrista o Mikio, Mikio. Mikio Fujioka, Infeliz, infelizmente partiu. Uh, onde, para aquilo que eu soube, que este, que nós vamos reagir, isto foi de um DVD que, que a Ami Band lançou. Um e, Exatamente, ou seja, lançou e também os fez donativos para a família uhum. do, do Yoko-sama. É yeah. pá, sim senhora, belo gesto e nota-se que eles eram todos unidos. Isso yeah. é sempre bom numa banda, isso é sempre bom. E já foi a. Há mais de 3 anos, é? Exatamente, exatamente, exatamente. Pronto. Então, sem mais demoras, não se esqueçam, é é, subscrevam no canal, inscrevam-se no canal, exatamente o sininho, deixem o like e cont continuem a mostrar apoio ao canal. Nós agradecemos muito é a todos vocês e obrigado a todos que já se inscreveram até hoje. Pá. Está a ser uma aventura muito, muito, muito fixe. E obrigado é. também pelos vossos comentários. É, é verdade, é verdade. Obrigado, é? Então, vamos ao vídeo! IGSO! E estamos de volta, pessoal, para reagir re re então aqui ao vídeo da de, de Kami Band, né? a banda de, por trás do Baby Metal, de, bom, pelo menos nos concertos, como sabemos, né? E vamos assistir então à música, ao tributo que foi feito ao nosso grande Mikio Fujioka. E vamos a isso, é isso? IGSO! IGSO! 僕<笑> Só, é pá... Tipo, é emocional, até. É Na emocional, até é que, pá... Estou um bocado, pá... Até tipo, é estava a gostar, a... sério, até estava a gostar, eu gajo estava a ouvir o som aí, e... e... E vocês repararam também, ser, você comer, eu sempre dizer como nós, que lá no início estava a chorar. É, é, ah, sim, reparaste, reparaste, se... reparaste, exatamente. Eu estava o o a chorar, meu emocionado, eu me emocionado, é sério, que eu estava a é fácil e depois e na outra a guitarra com um que ele está aqui a tocar é a guitarra do, do, do, do Mikyo. E acho e mais, não tenho certeza, mas acho que a parte da guitarra que ele está a tocar é fase era, era a parte dele. Sim, sim, sim. A parte dele é pá, até estava a gostar de uma pessoa não, não, não, não reagir porque é pá, está lindo. Estava a gostar parar, estava a gostar parar, estava mesmo bonito e pá, nota-se que é emocional, nota-se. E então, os outros também, é... os outros também devem estar como tal o Takaoshi. Hum. Mas, é pá, nota-se mais na, na, na expressão dele, nota-se, nota-se nota mesmo. Ele, é pá. Obrigado. Só esta parte. Hum, é, a lançar a guitarra no ar, é? Muito. A própria guitarra yeah. do meu... do... do... do... Ah, que agora tem a ficar... Exatamente, Zé, desculpa, pá, é... É pá, A adrenalina é, a emoção é, é tanta... Zé, contente-se, não fiques assim tão triste, não deixes se a bater. Pô, é pá, não é, é, assim. oh, eu digo que não, eu digo, não este, este é, é sinal é, é emocional. Eu gosto, pelo menos, da parte da guitarra, do riff... Uh... Ah pá, é a guitarra assurada, Zé. Para mim, eu acho o, que, que o, ele guitarra, próprio pôs emoções. a emoção pro, toda na própria guitarra. Emoção pura. Pá. Pá, é pá, Lind, lindo, lindo, lindo, lindo. Lind. Lind. Estão a ver, malta? E isto é outra coisa, a própria banda, o próprio grupo Unidos, Unidos. Unidos. como vêm ali, epá, isto está a gosto de ver epá. é Pode-se dizer que se calhar o próprio guitarrista tem mais emoção porque lidou com ele e veio ao seu mentor Exato. Mas nota-se que todos tinham camaradagem epá, Isso é bom numa banda, é nota-se E o continuo continua a dizer, todos podem ter expressado a sua tristeza como o Hideki, na bateria que se notou, que eu presenciei bem ali, a raiva dele, na, na bateria, epá, sobre a chi, e continua a ser, foi um, um som, é um som fenomenal, onde o próprio som foi feito também já com o próprio... Ah, é desculpa, ajuda-me se faz favor. Okay. O próprio guitarrista faleceu, o nosso... Sim, o Mikio, exatamente é Exatamente, já tinha feito com eles, pá ele estava lá. Ou estava lá. Ou tá. estava lá. E pronto, pessoal. É isto, é o um vídeo. É o um vídeo possível por hoje, pá, acho que é isso. E está tudo dito. Que o nosso grande Zé e isso tudo está sobre o nosso grande Mickey e Fujian. Uma pena, uma pena. Respect. Mas life goes on, meu, a vida continua. Tem que ser. E é isso pessoal. Obrigado pelo, pelo vídeo. Quer dizer, é isso. Não é obrigado pelo vídeo. Não é obrigado pelo vídeo. Uh, epá, nós estamos assim um bocado emocionados, emocionados com a cena, porque realmente epá, está gostoso. É, toca, toca, toca. E e toca. Toda a gente, todos vocês já perderam pessoas assim como nós, toca sempre um bocado. É sempre difícil perderes perder alguém assim tão chegado. por isso. Pá. Mas é isso. É o vídeo por hoje pessoal. Vá? Então vá, olha, Até à próxima. Né? né E pronto, mais uma vez salientar, não se esqueçam, inscrevam se na aula, ativem o Deixem um like e comentem, se faz favor, os, seus, os vossos comentários são muito importantes para nós. E pronto, sem mais demoras, Bye. Até à próxima.